Bom, a S10, é, dentro do nosso portfólio, né, do portfólio da Chevrolet no Brasil, a marca é com mais tempo de estrada. São 26 anos, já são mais de um milhão de unidades produzidas na planta de São José dos Campos. Então a gente, quando lançou, eram poucas configurações, poucas versões, e desde então a gente já é, fez várias atualizações no produto, já fez várias é, é, mudanças né, no produto, trazendo mais conteúdo, mais sofisticação, é, mais, mais tecnologia. É, isso foi uma coisa que a gente conseguiu fazer, por exemplo, com uma High Country hoje, que é uma é, de cada cinco S10 que a gente vende no Brasil. E para coroar esse momento tão especial que a gente vive com a S10, a gente vai trazer a versão Z71, a consagrada versão Z71, para também equipar a nossa S10, a partir de outubro, na sua concessionária Chevrolet.